Para quem me acompanha nas redes sociais, conhece bem o assunto. Mas eu quero imaginar que você caiu de paraquedas aqui no meu canal. Então, nesse vídeo, eu como parapsicólogo, terapeuta, palestrante, ativista quântico, vou falar sobre faça sua mente trabalhar a seu favor. Até os anos 50, eu tive uma vida maravilhosa. Tudo era confortável pois eu era funcionário do Banco do Brasil, um ótimo salário, viajava dando instruções, cursos para os colegas do banco, claro, prazeres, vivia uma vida maravilhosa, mas a serviço e manipulado pelo ego, pela mente também. Como assim? É verdade, eu era conduzido pela minha mente, pelo seu belo prazer, e eu até gostava muito disso. A construção da vida, com olhares no mundo exterior, e nunca busquei entender como a mente funcionava, afinal, naquele momento, era tudo prazeroso. Até que um dia a casa caiu. Quando você constrói a sua história em areia movediça quando você constrói a sua história com o olhar externo, voltado para os prazeres externos, sem uma fundamentação, por exemplo, emocional e espiritual, tudo pode acontecer de uma hora para outra. Eu estava com 47 anos, perdi absolutamente tudo, tive transtorno bipolar, depressão, câncer no fundo do poço. Naquele momento eu tinha que tomar uma decisão, eu recomeçava a vida ou terminava aí mesmo. Com algumas migalhas de forças que me restavam, eu recomecei buscando o autoconhecimento. Fui, pra, pra, pra, fui fazer curso de parapsicologia, fui entender tudo sobre como a mente funcionava. Então, quando você conhece o mecanismo da mente, faz o um entendimento pleno, você pode sim fazer com que a mente trabalhe a seu favor, mas é preciso entender o seu mecanismo. Você pode realizar a vida dos seus sonhos, ser o que deseja, se tornar a pessoa imaginada, tudo com o poder da sua mente. É um processo, é um caminho, é uma longa viagem, nada de graça, nada comprado, tudo realizado com o seu poder mental, porque você vai fazer a mente trabalhar a seu favor, você vai estar no controle, no comando. Eu quero lembrar que as palavras do mestre, ele disse, se acreditares farás mais obras do que, do que eu, então o poder está dentro de nós. Foi isso que fez com que eu ah, renascesse da cisa. Claro que se fôssemos nos aprofundar, teríamos que conversar muitas e muitas horas, eu tenho meu curso Sua Mente Tem Poder, que explica absolutamente tudo. Mas deixe-me dar algumas dicas para você a respeito do tema e você começar, independentemente de qual é o ponto que você está, de uma forma mais correta. Primeiro, invista em você. Procure ler, procure fazer cursos, procure entender o mecanismo da sua mente. É preciso, sim, dominar como que tudo isso funciona? A segunda sacada. Depois que você faz esse entendimento, claro, é tudo muito simples. Não precisa ser um especialista, não precisa ser um mestrado, ter um mestrado. É conhecer, praticar o seu processo simples, mais perpicaz, perseverante, persistente, acreditar e todos os dias com pequenos detalhes. Terceira sacada, é, dê um tempo para você, se organize, comece, por que se organizar? Porque na verdade, é... Normalmente as pessoas, eu tenho percebido aqui no consultório e até conversando com pessoas quando eu dou palestras, que as pessoas estão muito desorganizadas mentalmente. As pessoas estão intoxicadas de toneladas de informação e elas não sabem o que fazer com isso. Então se organize. Essa organização vai te dar energia, vai te dar foco, vai te dar um impulso sensacional. Quarta sacada. Seja persistente, como eu falei. A própria mente não vai ficar muito contente com, com essa nova tua arrumação, com esse novo teu processo, com a sua determinação. A mente, ela prefere que você fique no piloto automático. Ela prefere que o comando seja dela. Mas quando você dá uma informação diferente, quando você dá um comando diferente, ela vai questionar. Não, isso não vale, isso não é bom para você, fique do outro lado, pare com isso. É normal esse, esse diálogo interno, mas você é uma pessoa persistente. Vá à frente. Quinta sacada, tenha coragem. Tem que ter muita coragem para se conhecer, para criar esse novo ser dentro de você. Foi o que aconteceu comigo. Lá no fundo do poço... Ninguém esticou a mão para mim, ninguém disse, olha, você precisa de dinheiro, você precisa de um trabalho, você precisa fazer isso. É você, o comando é seu, a determinação é sua, com certeza, absoluta. Essa coragem é sua e vem de dentro para fora. A pergunta é, o que você deseja da vida? O que você mais quer? Qual é o seu maior sonho? Então comece silenciosamente, é como se fosse uma escadaria de 10 degraus. Comece pelo primeiro, conquiste o primeiro, vá para o segundo, vá para o terceiro, vá para o quarto, vá para o quinto, veja as dificuldades, se tiver que voltar para o terceiro, subir depois mais dois, ter três graus. Mas seja persistente, seja determinado, tenha coragem, acredite que a sua mente trabalha a seu favor e ela está realmente a seu favor, quando você domina o processo e quando você entende como que é o mecanismo interno dela. Claro que o assunto é vasto. O meu desejo é que você busque esse aprimoramento. Conheça o assunto na sua totalidade, faça a sua mente trabalhar a seu favor e ela vai trabalhar e você vai ter todo o sucesso que você deseja. bem gratidão por estarmos juntos, de você ter ficado até aqui, espero ter corroborado com a sua evolução, se não me perdoe. Deixe um comentário, assine meu canal, compartilhe com seus amigos, né? Um abraço carinhoso, mascar e até o próximo vídeo.